Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou Monique Alves e hoje a gente precisa ter um papo bem sério, galera. Pois é, sabe a constante em filme? Aquela que tem os direitos de adaptações de Resident Evil? Então, ela disse que ainda tem grandes planos para a franquia.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 pela galera e tudo mais, até porque foi meio que na época ali do Showcase, do Resident Evil 4 Remake, então a galera não tava nem aí, não estava se importando com isso, mas os responsáveis pela constante em filme, que são o vou ler o nome deles aqui, Martin Moskowitz e o Oliver Burden. eles falaram com o The Hollywood Reporter a respeito de seus planos futuros aí, de filmes, de séries, de produtos gerais, e não tinha como não falar de Resident Evil, porque no ano passado a gente teve aquela catastrófica série da Netflix, que acabou sendo cancelada depois da primeira temporada, e isso me lembra que 1899 também foi cancelada depois da primeira temporada, e é como colocar os dois no mesmo balaio, o que é uma tristeza. E como a série foi cancelada lá na Netflix, eles foram perguntados se, de repente, uma segunda temporada poderia aparecer em algum outro lugar, ou seja, alguma outra plataforma de streaming, né? E o Bourbon, ele declarou o seguinte, abre aspas aqui para ele,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 Ainda temos grandes planos para Resident Evil com este universo de personagens. Estamos trabalhando em vários projetos a todo vapor. Resident Evil é, de longe, a franquia mais bem sucedida que a Constantine Filme já teve. Então, só porque uma série não foi renovada, não quer dizer que tenhamos jogado a toalha fecha aspas aí, para o Sr. Moskowitz. E eu não sei se vocês vão lembrar, galera, mas no ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito de uma declaração do ator que fez Albert Wesker no reboot dos cinemas de Resident Evil, que foi o Bem-vindo a Raccoon City. E o Tom Hopper, ele disse, quando foi perguntado numa entrevista, que a Constantine Filme, a Sony Pictures em si, porque na verdade a Constantin Filme é uma subsidiária da Sony Pictures, que eles estavam super satisfeitos, eles estavam bem de boa, assim, com o resultado do filme nos streamings. E isso corrobora com as informações dessa entrevista do The Hollywood Reporter, em que eles falaram bastante sobre as suas obras irem direto para streaming, ou seja, aqueles vídeos on demand, né? que basicamente são esses produtos que a gente antigamente chamava de... Home Video, né, que não passa pelo cinema, vai direto ou pro streaming, né, antigamente ia direto pro DVD. E o Tom Hopper, ele falou sobre isso quando o entrevistador perguntou para ele sobre chances de ter uma sequência de Resident Evil Bem-Vindo ao Raccoon City. Então será que, de repente, além de quererem fazer uma série nova, eles também estão querendo fazer essa sequência do Bem-vindo ao Raccoon City para ir direto para algum streaming? E ainda falando sobre entrevistas antigas, ressuscitando entrevistas antigas, o mesmo Oliver Bourbon, da Constantin Filme, também em outubro do ano passado, ele deu uma entrevista para um veículo alemão chamado DWDL. E aí, nesse veículo, ele falou a respeito da série de Resident Evil na Netflix e o seu cancelamento. Ele falou um pouquinho sobre os bastidores dessa série. Lembra, galera, que eu sempre disse que a grande culpada, a culpa era exclusivamente sempre da Constantin Filme, no resultado catastrófico dos produtos de Resident Evil? Pois é. Na série de Resident Evil, a Netflix também teve esse poder de decisão a respeito de como deveria ser o desenvolvimento do produto. E geralmente, a Netflix ela abre o um espaço ali para que muitas produtoras paguem para colocar as suas obras ali na plataforma. Dessa vez, ela teve influência no resultado dessa série de Resident Evil porque o Bourbon entregou ela, tá assim? Tacou mesmo a merda no ventilador. Ele disse que foi a pedido da Netflix que a série tivesse como público-alvo a audiência feminina-adolescente, ou no, o termo que eles usaram na entrevista foi de jovens adultas. Eu tô até olhando aqui pra colar pra não falar besteira. E ele disse que na época a constante filme ficou com medo, ficou receosa, que isso fizesse com que essa série se distanciasse muito da, da sua essência e, e do seu cerne. O Birben, ele fala que a série de Resident Evil, os produtos de Resident Evil, pelo menos os live actions, que são os produtos da Constantine Filme, tem um público mais velho e mais masculino. E eu não vou mentir pra vocês que eu fiquei pistola com a Constantine Filme, metendo essa de essência. É sério mesmo, Dona Constantine Filme? A senhora vem me falar de essência? E aí a gente não sabe se é a Constantine Filme terceirizando a culpa, a famosa culpa é minha eu boto em quem eu quiser, ou se realmente a Netflix teve essa influência toda que o Oliver Bourbon disse aqui na entrevista. Bom, agora eu quero saber o que, que vocês acharam de todo esse conteúdo do vídeo, das declarações da galera da Constantine Filme a treta envolvendo a Constante em Filme e a Netflix, enfim. Deixem todos os comentários de vocês aqui que eu quero ler com calma. De repente pode até virar um segundo vídeo, quem sabe. Então, deixa bastante comentário aqui e não esquece que você vai curtir o vídeo por mim, pelo Resident Evil Database, pelo trabalho que a gente faz aqui, tá? Não é pela Constante em Filme, não é pela Netflix, não é pelas Live Action, seja filme, seja série, enfim. É pelo Resident Evil Database, é pelo meu trabalho e eu agradeço demais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!